ela nos esconda, ela nos esconda. Já fez muito macho temer. A própria sombra ela nos esconda, ela nos esconda. Cara, na real, ter um estúdio é meio que um sonho. Mas a gente sabe que sonho não é suficiente, né? Uh, mas foi uma coisa assim que pediram pra eu ter. Nunca foi assim, ah, eu vou trabalhar com estúdio, eu vou ter um estúdio, vou fazer ele dar certo e tal. Na verdade, eu me formei em publicidade em 2015, 2016, né? No final de 2015, 2016, eu recebi meu diploma. E eu vim para São Gabriel para trabalhar <coughs> com publicidade, com marketing digital, mais especificamente. E aí alguns amigos meus sabiam que eu tinha a caverna, mas era um hobby no meu apartamento lá em São Borja quando eu estudava. E aí eu vim para cá... E alguns amigos falavam tipo, pô Lucas, grava minha Minhabana, plus minha banda não sei o quê. E eu não queria, não queria porque já tem muitos produtores bons na cidade, cara. Tem, tem gente com estúdio top de linha aqui na cidade, tem gente eu que não queria entrar nessa, nessa concorrência. Primeiro porque eu não enxergava o mercado muito claro pra isso. E eu não queria, com a minha formação, não sendo arrogante, mas eu não queria com a minha formação ter que competir por preço. Porque se tu não tem uma, uma visão muito clara do que tu vai fazer e tu entra no mercado que tu não conhece muito bem, teu primeiro instinto é competir por preço. E, cara, não era a minha intenção, né, trabalhando como, como eu já estava. Mas aí começou e aí eu falei, não, beleza, eu vou deixar um quartinho aqui da minha casa para ser um estúdio. E aí aconteceu, alguns amigos começaram a aparecer, alguns trabalhos foram sendo produzidos e tal A caverna ressurgiu e com o tempo, cara, a caverna virou 70% da minha renda, sabe? Então, eu acho que é, vem muito da minha forma de, de trabalhar, porque eu venho de uma de uma linha de pensamento, de uma linha de produtores Inclusive meus professores de produção musical são caras que eles gravam tudo Eles gravam tudo, eles editam quase nada, eles mixam muito com... É, com muita força, muito compressor, coisas são muito, muito pegado e tal. E os produtores mais atuais que estão vindo mais nessa leva agora, eles são muito de bateria digital, de baixo digital, amplificadores que eu não sou contra, óbvio. Mas eu acho que o som é, mais realista, mais, mais potente, ele acaba trazendo alguma característica a mais. Isso virou uma coisa assim que as pessoas que me procuram para produzir querem isso também. Eles querem sentir o baterista com raiva, tocando os tambores de verdade, sabe? Eles querem sentir aquele amplificador com, com o falante vibrando, aquela... A sala... Se hum, a gente gravou aqui um, um Marshall um valvulado... Cara, a sala inteira tremia. E tu não tem essa sensação quando tu grava no computador. A gente grava no um computador quando não tem um amplificador legal pra fazer. É só uma questão de, de opções. E eu prefiro sempre gravar um amplificador, gravar o um guitarrista na frente do amplificador e sentir a casa inteira vibrar quando ele toca um acorde, sabe? E virou uma marca. Mas falo assim: ah, como é que é ter uma, um estúdio? É tu ter uma identidade muito forte, que é isso que eu falei, de fazer o som mais cru e mixar da forma que mais pareça uma banda de verdade tocando, pra não parecer com os outros, pra não parecer um som plástico, que é a minha opinião né? a minha visão sobre a música. E, cara, é um desafio, né, é um desafio para pagar a conta, para manter as coisas funcionando. E comprar equipamento, investir, reinvestir, e fazer contatos com você fazendo, é basicamente isso. Cara, isso é muito da minha formação, né, a minha formação, e eu trabalhei muito, na faculdade eu trabalhei bastante em, em, com vídeos e tudo mais, então foi uma experiência legal, e quem me trouxe pra esse mundo foi o Samuel Baimos, que é um cantor gospel. E a gente fez um clipe e falou assim, eu falei pra ele, cara, eu nem tenho câmera. A gente faz o clipe, eu uma câmera alugada, emprestada, sei lá, a gente faz o clipe, e aí a gente fez. E aí ficou bom, ele foi divulgando, ele foi chegando no fulano, não no ciclano, que de repente tinha gente né, uma produtora. A mesma questão da música, cara, são coisas que eu sei fazer, que eu mesmo não, não, não, não levava tão a sério, as pessoas sabiam o que eu fazia e iam pedindo, e quando eu vi a coisa fugiu do meu controle, virou o meu emprego. Um lado é empresa, o um outro lado é banda, né? Empresa, cara, empresa é martelada, Porque que assim, a, a empresa ela tem uma, uma questão muito forte que é o seguinte Tu tem que ter investimento e tem que ter retorno, e aí, é, como qualquer empresa, eu busquei ter um investimento baixo com um retorno alto Eu tenho exatamente o Facebook e o Instagram, é, com, com postagens impulsionadas. já fiz teste com jornal, com rádio TV eu nunca testei, mas é porque seria muito, muito além do meu alcance, né? E, cara, não dá resultado assim como eu esperava, então usar a internet pra divulgação, fazer... Esses vídeos que a gente faz aqui conversando, eles dão muito mais resultado. Indo pra banda, cara, é, eu até gravei um vídeo há pouco tempo, acho que não, não vai estar no ar quando esse vídeo estiver lançado que é falando também sobre o passo a passo de uma carreira musical em termos de divulgação e tudo mais Uma banda, ela tem que ter muita aquela consciência de ser passo a passo se enxergar como empresa mas também saber que é um produto mais... voltado ao lazer né, e isso é uma coisa assim... Uh, não é que eu vou ter que dizer, cara é criar uma identidade muito rápida com o público saber quem é o público divulgação, cara, pra bandas se eu fosse dar uma dica rápida esteja sempre divulgando Ficar uma semana sem lançar material tu parte ser esquecido Porque a gente vive numa era em que tu tem muitas empresas divulgando coisas Tu tem os formadores de opinião divulgando coisas E tu tem pessoas normais que gostam de dar opinião no Facebook, no Twitter, sei lá Então tu acaba competindo com muita coisa ao mesmo tempo Então quando tu tem uma banda que quer levar a sério Divulgação pelo menos uma vez por semana Mesmo que não seja um vídeo com uma música nova uma coisa que eu falo para várias bandas de amigos meus Não tem o que dançar, pega uma música velha e faz versão acústica E grava um sonar mesmo e lança Porque o pior é tu ser esquecido É melhor ter uma produção não tão boa do que ser esquecido E infelizmente, acaba, né, nessa velocidade que a gente tá A gente acaba sendo esquecido muito rápido É uma coisa que, que eu vi numa entrevista do, do Lucas da Fresno eu achei muito legal o que ele falou que é o seguinte, hoje em dia a gente está ouvindo muito mais bandas do que a gente ouvia antigamente Mas a gente está consumindo de forma muito rasa é, Por exemplo, há pouco tempo atrás eu descobri uma banda que chama You Manish Fiquei super fã da banda, cara, super fã Só que a banda não existe mais e aí, como a banda não existe mais, ela não se divulga, eu fiquei acho que seis meses sem ouvir. Às um eu lembrei dela, pô, tua banda é muito boa, mas como a banda não consegue ficar na minha frente o tempo todo, numa página do Facebook, eu acabo esquecendo. Isso acontece até com bandas que estão ativas, né? Bandas que não se cuidam assim nesse sentido acabam sendo esquecidas porque não estão martelando na cabeça do público o tempo todo. Eu acabo sendo pessimista quando falo dessas coisas, né? Um pouquinho. <risos> Cara, agradecer ao Ricardo pelo espaço de falar um pouco do estúdio, um pouco do meu trabalho, divulgar um pouco o que a gente faz aqui, convidar quem quer conhecer o estúdio, vir aqui trocar uma ideia, tomar. Sempre tem café passado, sempre temos umas bolachinhas aí pra gente conversar, temos violão pra gente fazer um som. É só combinar. Eu espero que o Ricardo coloque meus contatos também na descrição, desde o site, o e-mail, redes sociais tudo mais. E é isso aí, um grande abraço e até mais.